Muito boa noite a todos. Convosco vai estar o Grupo Coral Alegria da Nossa Terra do Areio, que desde já agradece o convite que nos foi formulado pelo Espaço O, pelo Município de Óbidos, para participarmos neste concerto transmitido através das redes sociais, nesta fase que todos vivemos, um pouco diferente, e também a cultura tem de chegar ao público numa forma um pouco diferente daquela que é habitual. E o grupo do Arejo eh, não podia deixar de se associar a esta iniciativa do Espaço ao Vamos apresentar-vos algumas músicas, eh, na maioria conhecidas de todo o público, músicas do cancioneiro popular português, eh, com algumas características do nosso agrupamento. Vamos então, interpretar algumas dessas peças com a mestrina Silvia Simão. Que interpretámos o Chapéu Preto e de seguida mais um tema popular conhecido de todos vós: O Portela Vem à Janela. <tose> Portela, vamos apresentar o Ferreiro. O agrupamento, como disse no início, tem a sua sede no Arelho, é parte integrante do Centro Social Cultural e Recreativo Arelhense e desde a sua fundação, em 2016, tem trabalhado o cancioneiro popular português e tem apresentado o seu trabalho na nossa região e também já teve a oportunidade de representar o nosso concelho na Ilha da Madeira, no ano passado, Uh, em intercâmbio com um grupo do Caniço uh, levando assim o nome de, de, do nosso concelho e da nossa localidade uh, também à Ilha da Madeira vamos continuar uh, com o Valentim Vamos apresentar mais uma música que tem por título O Arrevita, também mais um tema popular bem conhecido de todos. Vamos apresentar mais um tema popular, bem conhecido de todos, fala-nos de uma cidade relativamente próxima de nós, vamos apresentar então Malmequerra. Estamos já na reta final desta nossa apresentação. Vamos apresentar um tema tradicional do Alto Minho, intitulado Saia Verde. terminada esta nossa apresentação. Não sei antes voltar a agradecer o convite endereçado pelo Espaço O e pelo município de Óbidos para participarmos neste concerto online. Foi com o maior agrado que o Grupo Coral Alegria da Nossa Terra do Areio esteve presente de forma a levar um pouco do nosso trabalho e da nossa cultura, especialmente da nossa cultura popular às vossas casas. Uh, nesta fase que é diferente para todos nós, uh, especialmente para uh, para nós que vivemos a cultura popular e estes grupos uh, populares de forma especial e temos estado privados do contacto e da partilha uh, musical e uh, também de conhecimento uh, e da cultura. Uh, obrigado a todos os que puderam assistir. Vamos terminar com Trai-Trai.